Ó, o manual tá aqui. Até a gente ler o manual de boa enquanto ele vai. Ô, <risos> ah, louco, jogo! <risos> Estamos de volta aqui no Blair Witch. O que que acontece? Eu já veio trazendo fotinha, <risos> fotinha pra mim. Ai. É emoção, tio. Já de cara. Pega essa fotinha. Rapaziada, ó, foto cabulosa, hein? Que tá escrito ali. Bichuru. <risos> pres. <risos> pres, <risos> pres <risos> LL. Rapaziada, é, é, um, é um puzzle, hein? É o Presemes lá. Uhum. Rapaziada, o caverninha vai lhes pedir gentilmente que deixe o like e compartilhe o vídeo para fortalecer ainda mais a nossa caverna. Continuando, na moral. Peraí, tá, ro tá rolando umas paradas aqui, Ó, ó. Oh, oh. oh! peraí que beuzica que aqui esse lado, hein tio. Vamos ficar calmo. Pra cá acho que não dá pra ir não. Ó. Oh. Eu oh, tô descendo? Não tem como descendo a pedrinha não? não. Rapaziada, beleza. Sol Mill and Camp A. Eu acho que eu vou pro camp, hein? Vamos pro camp. Vamos pra cá, tio. Claro que é um trilho, tio. Vamos continuar. De novo! Quer ver? outra fotinha. E aí, tio? Quem é que você tem baralho aí? Não interessa! Isso é problema meu! Tá, vamos fazer um carinhozinho nele, que pra ruim? ele ficar de boa. Ó, ó, oh, oh, já ficou mais feliz. Então, vamos continuar esse trilho aqui. Ó, oh, tem um poste aqui altamente sinistro. Ó, oh, ó, oh, outra mensagem, jogo. Aí não, hein, tio. Eles vão vamos só o que é essa mensagem aqui? vem a mim! Vamos investigar ali, v vamos descer ali e ver o que é aquela luz. Essa daí, boa, vem, vem junto, tio, pelo amor de Deus, hein? Mostra o caminho pro caverninha. Ó. <risos> oh. já tá rolando uma parada aqui, hein? Calma, já tem outra luz ali, vai ser uma casinha mais tranquila. Uma vagoneta. Já pula dentro aí, tem como? Ó. Oh, ó. Oh. Pode parar de ir, vai andar, hein? Aí sim. Oh, meu Deus, tem manual. Auto de linha ferroviário, modelo tf 2153 c fabricado por Cufferless Radio Workshop. A alavanca de direção, botão de ligar para frente e para trás, alavanca de freio. Mas é, é muito simples, é para frente e para trás, a alavanca de freio. Ó, ó, ó, ó, vai para frente aqui, ó, o jogo. Ó, ó aperta o botão. Parada, tá, vamos na... vamos ver. Ah, alavanquinha aqui já. A alavanquinha já, tem freio. Peraí, peraí, vamos fazer, pera aí. agora freia, né? Ei, tá de boa já sabia andar. É, velho, é super simples. Parra frente e parra atrás. Cuidado, cuidado, que ele tá andando agora. Trem, express. Não é muito bom sinal não, hein? Tá calmo. Vamos olhar o caminho aqui tem que ficar esperto, hein? Que tinha sumido, né? pelo amor de tal E não nos deixe sozinho nessa parte. Beleza, agora o jogo vai virar pra esquerda, né? Oh, meu Deus! Tinha como virar? Peraí, vamos pra trás. Vamos ver se tem como entortar a paradinha ali. Ó, a parada vai para trás, pra trás. Beleza. Vamos ver se a gente consegue virar essa parada ali. Perce o botão, perce o botão, para, para, para, flipa para fora Ô jogo, nossa para tio, Se inscreve, tio. Beleza, amo! desliga o carrinho para mas... cruzar a bateria Tranquilo, a gente vai ter que virar esse trilho do bento aqui, o que tem uma casinha Ô oh, meu tal, tá, tem uma casinha hein Ó, oh, tinha que virar o trilho aqui, mas a gente já chegou na casinha, tá de boa, tá de boa é a block será que essa paradinha aqui funciona? Ó, ó, ó, be a way to O oh, jogo. Dog How the hell did they get here? Ó, tem uma parada aqui. Eles vão entrar na casinha aqui. Vamos ver que essa, essa casinha deve estar tá escondendo algo. Locked. Tá trancada. Oh, já tem uma fotinha aqui? É fita! Oh meu Deus, adoro fita! Ó, oh, já vamos assistir. Calma, dog! Rápido! Beleza, vamos assistir a fita. Antes de mais nada, já veio uma pista nova. Oh, o cabernet adoro essas. Fitas. Pera aí, não é essa não, hein? A máquina. pretty basic actually first uh, you need to ignite it like like this all right, then now the donkey will begin to pull okay so pay attention to the pressure you need to keep the pressure by turning this valve right here now once you're done you put the fire out and you close the pipes Tranquilão. Beleza, me parece que o tiozinho deixa umas notas ali dentro, caso a gente precise. Antes de mais nada, vamos pegar a lanterna e manter-nos protegido. Beleza, ó, ó, ó, tá aqui as instruções. Guardry, acabamos de receber uma nova entrega. Venha ao depósito de manutenção para pegar as peças que você queria, Robert. Tranquilo, depósito de manutenção para pegar as peças que você precisava. É Beleza, Camp B, Depósito. Você está aqui. Ó, você lembra que o caminho do trem podia ser desviado? Se a gente desviar ali pra baixo, a gente vai cair certinho nesse baterenho, chato. Beleza, vamos tentar mexer nessa paradinha ali. Você entendeu, né, o, o, o manual do cara, o vídeo. Simplesmente, temos que mexer na manivela e deixar na barra verde. Antes disso, a gente tem que ligar o fogo, mas a gente não tem nada pra ligar o fogo. Vamos ver o que dá pra mexer aqui de momento, uma válvula, mas está sem manivela, beleza, não vai ter pressão, talvez temos que parar o vazamento de alguma maneira, é, aí que vem a, a pergunta, hein? como que a gente vai parar isso, isso oh, aqui é novo? Gincho movido a vapor, madeireira, trape-east, ou floresta de Black Hills, Condado de Frickdrick's Marvel A pito válvula de segurança, manômetro válvula de controle de pressão e o forno. Rapaziada, é muito simples. Vamos simplesmente achar os itens que está faltando e tacar ali naquela parada. O problema é achar os itens. Rapaziada, é simples. O Dog acha. O Dog tá ligado. Não, não, não, não. Ó, ó, ó. Acha pra nós aí, Dog, pelo mortal. Será que tem alguma parada aqui? Motorzinho sinistro. Ó, ó, a plaquinha, hein? Tem um ferro aqui. Ô, meu, fala que mexe o trilho. Mexeu o trilho? Sim. Beleza, eu acho que a gente vai ter que ir lá pra aquela madeireira, lá, lá para. Acho que a gente vai ter que ir lá pro Maintenance Shed, de alguma forma. Era bom se o carrinho funcionasse, se a gente conseguisse virar ele. Beleza, a gente mexeu na paradinha, né? ali vamos, vamos ver se ó. Vamos ver se o trilho obedece pra esquerda agora. Acho que a gente fica um pouco pra trás, ou vamos pra frente. Então. Ó. Mete a manivela pra frente. Solta o freio de mão. Rapaziada, se virar para a esquerda, vai ser top. Oh, louco. Rapaziada, tamo indo em direção. Vamos ver o que dá, gente. Senta no trenzinho e relaxa. Oh, o manual tá aqui. Depois a gente lê o manual de boa enquanto ele vai. Oh, louco, jovem. Você é louco eu tava tranquilo. O né? negócio estourar na minha cara aqui. O cachorro. Nossa, pipocou, cadê o dog? Pocou? Tá voltando pra trás. Como assim, jogo? Peraí, peraí, puxa pra frente de novo esse negócio. Nossa, jogo, você é maluco, hein, tio? Ó, tá indo pra frente de novo, hein? Não. Morreu o carrinho. Ô, oh, que eu tava feliz. Eu Tranquilo, vamos ter que continuar por aqui então. Rapaziada, é uma pegada mesmo. Ó, oh, ó, oh, oh. Maintenance Shed. Ó, ó, tem uma paradinha aqui, hein? Um gerador? Ó, ó, ó, restaurou a energia. Ô, louco, onde? O cachorro, sai daí. Hein? Como é que é o negócio? Ô, oh, Dog! Oh, ele é rápido! Cadê esse Loki? Eita, acho que mordeu meu calcanhar, hein? Tô, tô pressentindo, fica na frente, dogue. Calma, mostra o caminho. Olha o Loki lá, ele que queima, hein? Lanterna na bunda. ó, oh, ó, oh, oh, tô te vendo, seu Loki. Ô, oh, Dog, você não tá vendo, tio? Ô, oh, loco, Oh, ele é rápido! Perfeito. Nossa, ele tá aqui do lado, tio! Cadê o dog? Tá aqui, fica, fica com fica o com caverninha, Dog. Pelo amor de Deus! Calma! Rapaziada, já passou. Ah, meu, eu tô calma, foi tranquilo. Ah, fica com o.. Ah, yes. Rapaziada, a gente restaurou a energia. Ó, oh, tá falando que a casinha da manutenção é pra cá. Será que é só cair aqui? Ó, oh, já chegou. Oh, eu achei que era mó longe. Tá meio abandonado a parada aqui. Mas enquanto você tiver a lanterna, você vê que queima a bunda dos locks. Aí os caras não aguentam a pressão. Beleza, temos uma nota nova. Madeireira Trapper Whist Creek. Inventaram o depósito de manutenção em 26 de julho de 1986. Tô zoando, nem dá pra saber quando que é. Nome, quantidade, medidor de pressão 2, rebolo 6, correia de transmissão 13. Válvula de latão 1. Um. Mangueira de Incêndio, longa 9, assinado Robert Friends. Encomende mais válvulas. O acampamento B levou o último guincho. E agora estamos... Ha, ha, ha, ha. Os cara cortou aqui porque em português diz, nem dá valor. Mas eu estou de bem, eu tô, estou tô calmo. Parece ah! que não vamos entrar aqui. E agora, se a gente não vai conseguir entrar aqui, a gente vai ter que continuar indo reto no trilho então. Parece que eles levaram a última paradinha por outro lado, hein? O dog, vamos pedir pro dog achar, achar uma parada aqui? Search. You got nothing? Acho que não tem nada nesse local aqui. Beleza, tem um mapinha. Ó, a gente vai ter. A gente... Ah, é... Camp B e Camp A. A parada que a gente leu. Beleza, vamos em direção. O trilho, tio. É o que sobrou. Vamos continuar. Se o carrinho não funciona, o carrinho não funciona agora. A gente ligou a luz de novo. Peraí, peraí. Ó, a gente ligou a luz de novo. Se o carrinho funcionar, vai de boa, tia. A gente só liga o negócio vai tranquilo. Suba no caritos. Ó. Oh. Já puxa a paradinha pra frente no talo. E Mexe aqui, vamos ver. Ô, carrinho. Ó, oh, tá, tá mexendo um pouco. Pedeu, acho que ferrou a parada. Será que ele tá o aqui? Ô, ah. oh, louco, carrinho. Voltou, tio. Agora a gente vai de carrinho, o Oh, meu Deus do céu. Beleza, a casinha já não tem nada. Já estamos ligados nisso. O carro tá no talo, hein? Eu tá no vácuo a parada agora. Ó. Oh. O dog. Pelo amor de Deus, hein? Fique de calmo. Oh, Ó, tem como mexer na paradinha aqui pra trocar o trilho, hein? Can't be. Oh, vai bater. Oh, carrinho de lanta, pera aí, tia, pera aí, pera, volta. Não, não, volta, volta. A gente vai ter que mexer o trilho aqui de novo. Beleza. Pode, pode ficar, o, o, o, o caverninho é maquinista. Fiquem tranquilos. Ó, puxa a parada aqui e vira pra direita. Aí eu quero ver se esse carrinho vai pegar uns 380 por hora. Descida ali, tia. a gente tá sem capacete. Vamos com calma. Beleza, vamos somente ver se tem algum chinfura isso aqui, é okay. não tem nada, hein, ó, oh, ó, oh, que que eu disse, ó, ó, ó, peraí, ô, oh. oh, oh, oh. mexe no gerador, Locke acorda, ó, oh, tem um voador ali grande, gordo, peçonhento e nervoso, O oh, dog, cuidado, peraí, onde é que você tá, ô, oh, ele é bravo aí, esse é bravo, é dos gordos, peraí, peraí, ô, oh, cachorro, nossa, é louco, tio! Mordeu a minha ai. gengiva! Eu sou bem, sou bem. Ah, meu Deus do céu! Eu tô com a lanterna, monstro. Você é louco, eu vou te queimar. Você vai de gracinha. Onde é que tá o Loki? Ô Dog, olha certo, tio. Você é louco? Ô Dog, vamos com... perder. Ai, ele tá aqui, tio. Tá chegando perto. O Loki é carnívoro, hein? É carnívoro! Ô oh, louco, mordeu! O Dog, calma, calma. Acompanha o dog, tio. Acompanha o duegue. Ah, seu louco E aí? Pegamos ele, pegamos ele, tá tranquilo. Mais um, dog, mais um. Peraí. O dog! Cadê o dog? Ó, ah. melhor, aí janta. Aí vai jantar, tio. O dog tá aqui, o dog tá aqui. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Se inscreve, ah, pegamos ele, pegamos. Aí, doguinho. Pegamos o Loki, rapaziada. Homem, não pode mexer no gerador ali que os caras vêm, proteção, guardiões dos geradores. Eu não tô curtindo esse negócio, não, hein, joga. Rapaziada, vamos subir aqui e manter a calma. Eu tô Já bem, tô, tô bem, tô calmo. Beleza, volta. Ó, oh, já, já puxa o maquinista pra frente aqui. <risos> Aí eu quero ver. É 380 por hora. Decidão agora. Sem capacete e tudo. Aí, vovó. Ó, oh, oh. Rapaziada, é? Agora, quero ver Ó, oh, caminho novo. <risos> Não vai parar não, é? Né? Vamos ficar há 10 segundos, já para. Pode, oh, tá chegando no fim do filho. Ó, oh, chegamos na casinha lá. Era essa casinha. Ô, oh, meu Deus, tem é ainda mais lugar pra ir, hein? Para! Ô, oh, cadê? freio de mão! Calma aí, Jogo. Calma! Fique calmo! Beleza. Ó, oh, o carrinho já tava virando, é pilantra, hein? Ô, oh, voltamo! Peraí, ficou faltando alguma peça. Será que se a gente assistir a fita, você lembra que a, a fita muda as paradas? O Caberninho esqueceu disso. Beleza, já que a fita muda as paradas... Ó, oh, vamos colocar a fita e voltar. Ó, oh, ó, as fumacinhas saindo ali, ó. ó, ó. Tá rolando umas fumaças no canto, hein? É pretty basic. Ó, beleza, ligou o fogo. Ele é, fechou, a gente desliga, vamos ver. Ó, oh, a paradinha parece que até a gente não fechou aqui, ó, oh, mas tá com o fogo já parado. We need to close the valve somehow. Something can be screwed onto this pipe. É, precisa do item, não tem como, não tem como O item não está aqui A gente perdeu algum local Ainda com o carrinho Sobe no carrinho bento Vamos empurrar ele pra frente agora Que a gente já tem essa moral A gente já sabe como que pilota ele Vamos somente dar mais uma olhada Nos locais que faltaram Beleza, tem a cabaninha aqui Vamos go, Rapaziada, tá aberto agora esse negócio. Tá aberto. Não, não tinha essa entrada aqui, não. Ah, não, tinha sim, tinha, tinha. Mas A gente não olhou pra esse lado aqui, hein? Ó, oh, ó. Oh. Foto. Meu rapaziada. É o Sérgio, hein? Beleza. Será que é atrás da ca. Ô, oh, louco o jogo. Tem como entrar por trás, certeza. Ó, oh, ó. Oh. Bullet, Patch. Vai lá, Bullet! Ô oh, meu Deus, aqui a pecinha, tá fácil. Ó, oh, ó, oh, o Bullet vai pegar. Ô, oh, louco Bullet, traz pra nós. Rapaziada. Achamos que faltava, hein? É isso aí. Só falta um? Como você Tem mais? Ô, oh, meu Deus, tá faltando mais peça, hein? Do cara falando. Beleza, um já encontramos. Onde é que será que tá o outro? Ô oh, louco, que. Tá rolando uns pipocos aqui dentro, hein? Tá rolando uns pipocos cabuloso, hein? Oh, oh, oh, ó. Oh. oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Rapaz, é, o, o Doc está encontrando as paradas. Tá está cheirando aí. Onde é que está esse barulho? Oh, oh, ó, oh, Tem coisa aqui, hein? Parece que todos é um esses pipocos loucos, tio. Será que a gente vai ter que ir para meio do mato? Um Não vai ser tão fácil encontrar essa outra paradinha não, hein. Ó, tá pra cá o barulho cabuloso. Beleza, vamos voltar pro carrinho. Com certeza a gente perdeu alguma coisa na parte de baixo. Oh, meu Deus do céu. Mais bicho? vamos só colocar essa parte aqui para ver o que ele fala. Agora vai faltar só mais essa parte. Mais uma peça benta e a gente fecha isso. Só que agora tá rolando um pouco diferente aqui. Ó, oh, ó. Oh. Tá rolando umas paradinhas estranhas, velho. Eles tem que estar aqui dentro. Tem que estar aqui. Agora alguma coisa mudou aqui. Beleza, yes, aqui tem um gerador. Tem alguma coisa aqui. Ó, oh, o trilho continua aqui. Beleza, vamos, vamos continuar esse trilho aqui só pra ver onde que dá. Em Sorocaba. Ó, oh, casinha é diferente, hein? Ô, oh, louco, jogo! Peraí, calma, estou calmo. Ó, oh, tem uma paradinha aqui, ó. Oh, é só mexer aqui no botão, é calmo, é tranquilo. Ai, <missos> ai! work the fuse is missing Oh loco mais coisa agora tá faltando fusível We need to replace the fuse to turn on the light Oh what a okay. scenario you go in blind Oh carta carta mais uma pista Que que acontece? Relatório psicológico, resumo do histórico e motivos do encaminhamento. Os pais do paciente o trouxeram por causa de ataques de pânico extremos, insônia e sanambulismo, depois de uma experiência traumática. Recomendo três sessões terapêuticas por semana. Na entrevista preliminar, eu observei o seguinte. O paciente deliberamente evita se lembrar do evento. Ele tem pesadelos vividos desde o evento. Possível mecanismo de superação. Demonstra insensibilidade emocional, agressividade irracional e dissociação quanto ao evento. Muitos nervos, possível neurose e ansiedade. Rapaziada, ó, tem um desenho ali, é um carnívoros. Você vai ver alguns no caminho, mas não se expande. O cabelinha é acostumado a lidar com esse tipo de animais peçonhentos. Com isso em mente, vamos procurar logo essa última peça. Aí. O cabelinha tá curioso, não tá vendo nada, escuro. Mas estou calmo. Vamos continuar a suspense aqui, ó, ó, ó no lixão. No meio do lixão. Oh, meu tal, tá, Achei uma parada aqui, ó, ó, ó, ó, ó, ó meu Deus, é um difícil. chafrales. É okay. Rapaziada, sem cabeça é chafrales, tá? coloca no bolso. Já temos altos. Vamos agachar aqui. Tem como aqui? Oh, meu Deus, cadê a paradinha do game, tio? A gente precisa da manivela. Estamos no escuro, estou apreensivo. Oh, jogo pilantra. Beleza, volta. Fazer, ó, ó, ó, ó. Tem uma paradinha aqui. Oh, meu tals Fazer, quer ver que a parada é aqui? Nossa, jogo. Altas horas para descobrir essa parada, hein? isso quando és is barely holding up. See if there's anything to salvage. fazer. Oh, oh, oh. oh! Rapaziada, 300 horas procurando na vasculha aqui de ô oh, meu tal. Agora vamos voltar lá tipo. Beleza, acho que é só esse caminho mesmo. Rapaziada, esse local que é altamente secreto, tio. O jogo é pilantra no talo. Você não consegue ver quase nada ao oh, trilho tá aqui. Beleza, vem. Here rápido, isso. Tranquilo, agora só a gente voltar para casa casinha lá e usar esses itens marvados e ver no que dá. Mas é, será que o, o vagãozinho de trem vai estar tá aqui ainda para mortais, hein? Esse cara até cansou. Ó. Beleza? O, o carrinho está aqui. Flipa pra dentro. Ô dog, calma, calma. Come on, ó, ó já, já tá tudo no jeito, é só empurrar ele pra frente agora. Vambora. Ô Bullet, a gente tá com as duas peças. Vamos aí fora. Calma. Fique calmo. Tranquilão. localzinho altamente sinistro. Oh, acho que o fusível estava ali dentro, hein? Tinha um fusível ali. Acho que ia roubar um fusível daquela caixa e acender as luzes. Seria muito mais fácil encontrar o local perdido. Mas, que encontramos na mesma, hein? Tranquilão. Fripa do carrinho. Então agora a gente vai colocar a última peça que faltava. Taca a peça aqui. E aí? Beleza, agora a gente pode rodar ela. Você tem que controlar que parece que a é barrinha tem que ficar até no verde. Ó, beleza. Agora a gente tem que mexer na filmadora. Ó, a gente pega a filmadora benta. Vamos chegar na hora que o cara liga ela. Ficar esperto, senão essa paradinha explode, hein? Ó, perfeito, aí ele fechou. Será que agora tem que fechar? Vamos deixar a fita aqui. Ô oh, louco, explodiu o um negócio. Calma, calma. Ok, vamos fixar isso e tentar de novo. Sem desbloquear a caixa desta vez. Beleza, volta um pouco. Tem que ficar no verde. Eu lembro que o cara falou da fita. Tranquilo. Beleza. Agora a gente mexe nessa primeiro. Vamos, vamos acompanhar, vamos acompanhar. De momento. Será que eu volto um pouco mais? Vamos rodar essa parada aqui, tipo a pressão tá subindo, ó. Ó, ó, ó. Acho que foi muito, hein? O oh, louco jogo, calma aí, hein. para tá mexendo. Ó, ó, ó, ó. no verde. Ele é oh, aba abaixa um pouco. Volta. Isso. Ah, agora é só controlar, Loki. Ó. Oh. É só controlar. O cabernet tá ligado. Ó. Será que a parada já saiu do trilho? Ô, oh, louco, rapaziada. Detetives. Deu certo, deu certo. Vamos pegar o carrinho e flipar agora nessa jornada, rapaziada. Nunca saia sem a lanterna. Você tá ligado? Esse cara morde, né? Não tem lanterna aí? Vamos com calma, beleza? Já sabemos todos os procedimentos do carrinho. Agora a jornada vai ser. Ô, oh, jogo, volta! Oh, calma aí, tio. Ah, tem, que, tem que ligar o bagulho pro outro lado, tio. Calma! Vamos dar um ré um no carrinho Bento. Rapaziada, é, a gente esqueceu de virar o That's trilho stop, bento buddy. aqui. Ó, oh, peraí, peraí. Onde é que é? Aqui ó, ó, ó. Flipa! Pois é, agora sim. Agora sim apertar os cintos, preparar, flipar, jumpar e picudar esses locks se eles aparecerem no caminho. A gente tá com a terninha aqui mágica, é profissional. É sim. O jogo agora tem que ir para frente, tá? Para frente. No máximo, tudo vapor. Olha aí, tio, desse Ô, oh, meu Deus, pensei que ele virar de novo, hein? Já queimou mais jogo, tranquilo. Pois é, tá longe, virada acabou longe aqui. Olha que caminho louco.